com Cláudio Freitas bercó egresso da Escola de Engenharia, graduado em Engenharia Civil em 1984. bercó qualificou-se na Harvard Business School e construiu uma sólida carreira no setor financeiro. Atualmente é sócio-gerente do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, com sede em São Paulo e escritórios em diversos países. Em período anterior, Bercó atuou na área de private banking do banco norte-americano JP Morgan por 20 anos e foi presidente executivo da instituição no Brasil por mais de três anos. Bercó é um dos patronos do Fundo Centenário, um o Endowment Fund, e uma associação sem fins lucrativos cujo objetivo é ser uma fonte de recursos perpétua dedicada a apoiar projetos de ensino. Pesquisa, Extensão e Inovação na Escola de Engenharia da URCS. O Fundo Centenário iniciou-se em 2017, quando um grupo de alunos e ex-alunos voluntários uniu-se para buscar soluções de apoio à instituição. Cláudio bercó muito obrigada pela sua disponibilidade em nos atender. Seja muito bem-vindo ao podcast. É um prazer, Mariana. Prazer estar aqui. Prazer estar falando aí com o podcast da Engenharia. Cláudio, você foi um dos primeiros egressos a ser contatado pelos voluntários que criaram o Fundo Centenário. Naquela ocasião, eles ainda eram alunos de graduação da escola. Como ocorreu esta abordagem e que argumentos utilizados por esses interlocutores o convenceram a contribuir? Mariana, eu vou voltar um pouquinho atrás. Essa conversa do Endowment Fund começou ainda quando eu morava no exterior. Tinha mais dois amigos, um deles trabalhava para a família Sirotsky, aí de Porto Alegre, e o outro é um advogado, o Carlos Zanini. E a gente conversava um pouquinho esses doadores americanos que doavam fantásticas quantias para as escolas, para a alma deles lá no exterior. E a gente ficava bastante intrigado com aquilo, e depois de muito tempo morando lá eu me dei conta que esse conceito de devolver a comunidade, devolver a escola, de give back, era uma coisa importante que morava na minha cabeça naquele momento. Depois disso, eu fui contatado, para alguns alunos, para fazer uma palestra, para bater um papo, os alunos que estavam se graduando aí na escola de engenharia, e te confesso que fazia mais de 20 anos que eu não colocava os pés na engenharia foi emocionante aí, foi emocionante ver eles lá, assim ávidos por fazer perguntas foi um bate-papo fantástico, e ali começou uma conexão, alguma conexão de alguns deles que vieram fazer estágio em São Paulo, outros pedindo conselhos sobre o que que tomavam rumo na vida deles, e e eu estava feliz de poder ajudar. E a partir disso, eles tiveram a iniciativa junto com outras pessoas, de tocar esse projeto de endowment, e lembraram de me chamar para a gente conversar sobre isso, que eu aceitei imediatamente, achei o um projeto fantástico e me voluntariei te confesso que gasto umas boas horas por semana trabalhando nisso, mas se dá prazer. Pois é, Cláudio, a sua contribuição ao Fundo Centenário foi muito além de uma doação de recursos, e atualmente você preside o Conselho Deliberativo. Já comentou um pouco o que te motiva a participar ativamente desta iniciativa ativa mas a gente sabe que você é uma pessoa que tem diversos compromissos profissionais. Relata um pouco melhor para nós, por que uma pessoa como você dedica tantas horas do seu tempo para dar de volta para a escola de engenharia depois de um longo período até afastado e com uma carreira totalmente longe da engenharia? A pergunta é boa, Mariana. Eu chamo de explosão de sentimento, que claramente a engenharia abriu para mim uma porta que eu não via até então, eu gostaria sempre de passar esse sentimento para os mais jovens. Eu tenho do meu lado, no conselho, pessoas como o Sérgio Preto, como o Carlos Zanini, está lá, o Marcelo Ferreira. E essa gurizada, que é um monte de gente lá que me ajuda muito. Então, esse pessoal me motiva muito a trabalhar um pouquinho mais. A segunda coisa é que levantar esse dinheiro para todos é muito, mas a gente que lida no mercado financeiro, toda hora com levantamento de recursos, eu achei que era um desafio, eu tomei como um desafio pessoal e eu hoje em dia estou atrás de todos meus amigos, estou atrás de todos os meus, meus ex-colegas que moram no Brasil ou moram no exterior, estou atrás de gente que teve um sucesso absurdo na carreira dele e eu estou tentando convencer eles o quanto que é importante eles contribuírem com isso. Porque Conforme eu te disse antes, eu não acredito que exista um país forte sem uma engenharia forte. Eu acho que a URGS pode ser pioneira nos Estados do Sul, eu acho que a gente pode fazer um ótimo trabalho. Por causa disso, eu estou colocando o meu coração nisso, porque eu acho que, depois de um ano, um ano e meio, eu gostaria de passar esse meu cargo, essa minha posição para um outro engenheiro como eu, que vá tentar me superar e eu acho que esse círculo virtuoso de um tentar fazer melhor que o outro é que vai fazer com que o fundo centenário, muito em breve, tenha alguns milhões de reais aí dentro e a gente possa usar um pedaço desses recursos para ajudar, conforme tudo bem dissesse, não só alunos brilhantes, ideias brilhantes, mas também professores brilhantes. Coisa que na minha época aí não tinha, então é ótimo você poder ajudar os outros e mostrar para os outros que existe um caminho, existe uma saída, e ela pode ser um caminho à saída local. Cláudio, para quem nos escuta e não conhece muito bem, você poderia explicar como funciona um fundo patrimonial como esse e quem pode contribuir? Quem pode doar? Pergunta boa também, Mariana. Um fundo patrimonial, o princípio dele, você não possa retirar nada além do rendimento. Então, se as doações forem um milhão de reais, cinco milhões de reais, a gente só vai poder tirar dali o rendimento. Como hoje em dia, a gente está num país de taxa de juro baixa, a única maneira de a gente ter um valor significativo para poder tirar dali é a gente ter um número maior ainda. Por isso que os meus sonhos vão bem além dos 5 milhões de reais que é o nosso desafio, para a gente ter um número, vamos dizer, gigantesco ali dentro. Acho que esse fundo tem que ter 10 milhões de reais para a gente poder sacar no mínimo 300 mil reais todo ano para projeto. Todo mundo pode doar. eu Em princípio, na minha lista, tem tenho que tiveram sucesso, engenheiros que eu sei que conhecem e têm esse conceito de dar de volta para a sociedade, mas eu estou também batendo na porta de empresários, empresários de sucesso aí do Sul, empresários de sucesso de outras regiões e pessoas que são filantropos. Infelizmente, a gente não consegue ainda que a doação seja dedutível de imposto de renda, mas a gente está tentando ver se não existe alguma brecha na lei para ajudar também as pessoas que possam doar a isso ser dedutivo para elas, mas, em princípio, todos podem ir lá. E a gente está recebendo doações pequenas e algumas bastante grandes. Então, está todo mundo motivado. A gente está numa fase muito boa de captação, apesar da pandemia. Então, eu imagino que nós vamos fechar esse ano com um número expressivo dentro do fundo. Que tipos de projetos o Fundo Centenário já apoiou desde o seu início até agora? Talvez essa seja a pergunta que eu não tenho todas as respostas, mas eu lembro e logo que começou a pandemia, Aqueles face shields que foram criados aí no sul e que no início a gente via muito usar em caixa, em supermercado e algumas farmácias. Eu sei que a engenharia foi pioneira. Eu acho que a professora Carla tava, foi pioneira nesse projeto. A gente fez com custo super barato. A gente produziu em escala e foi de extremo sucesso. Se eu não me engano, eu acho que a gente vendeu mais de 200 mil daqueles Facebook. Foi espetacular. Cláudio, a cultura de fundos patrimoniais ela não é muito disseminada no Brasil, mas o Fundo Centenário alcançou recentemente a marca de 750 mil reais em patrimônio líquido. A que fatores você atribui esse crescimento em um curto período? Eu acho que é o trabalho de todos nós, o trabalho de todo o pessoal jovem tem sido extremamente importante. Eles é que têm feito as apresentações sobre os fundos, eles é que têm colocado todos os relatórios à disposição. Então, eu acredito que um se deve a ele. Dois, eu acho que é esse esforço de venda em conjunto de todos nós. A gente discutiu nomes basicamente um a um, conversamos sobre pessoas que a a gente conhecia em comum, fomos selecionando, eu submeti a minha lista de cento e poucos nomes, eles conheciam vários, a gente foi dividindo, fomos colocando e-mails, né, WhatsApp, ligações para todas as pessoas e no fim do dia tivemos esse resultado. Ainda, Mariana, a gente acha um número modesto. É só te lembrar que a Poli, na Escola Politécnica da USP de São Paulo, tem um fundo com 34 milhões de patrimônio. Como sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, nosso sonho aqui continua sendo grande. Por isso que eu acho que a gente tem que almejar ter 10 milhões dentro desse fundo e com isso a gente fazer bastante barulho e quem sabe incentivar outras pessoas, outras faculdades, outros grupos de pessoas aí em Porto Alegre para fazer o mesmo. Eu acho que não tem que se restringir isso à faculdade de engenharia, mas eu acho que é um bom início. Nós temos hoje no Brasil um cenário de recessão econômica e escassez de recursos destinados à educação, que atinge em especial as universidades federais. Na sua opinião, os investimentos provenientes de fundos como este podem ser uma alternativa futura para a manutenção do ensino superior público e também para a pesquisa no Brasil? Eu acho que é uma das ajudas. Eu acho que a ideia de a gente tentar fazer isso, além de ter a satisfação de contribuir para quem nos ajudou, é suprir um pouco a necessidade de algo que o governo deveria estar fazendo e não faz. Aí, talvez, passar uma mensagem. E aqui vai eu fazendo meus dois segundos de propaganda política basicamente, passar uma mensagem para as autoridades de que elas deveriam estar muito mais preocupadas com a segurança, com a educação, com a saúde do povo, ao invés de estar fazendo outra coisa com o nosso dinheiro. No final do dia, todos nós pagamos bastante impostos, não são poucos impostos que a gente paga no país. Acho que educação é algo que fica para sempre. Então, eu espero que com isso, além de de a gente ajudar o país, ajudar a educação. E fica uma mensagem para os dirigentes de que alguma coisa tem que ser feita do lado deles também para a gente ter mais recursos na educação. Para finalizar, Cláudio, quais os principais desafios a serem superados pelo Fundo Centenário daqui para frente? Que o principal desafio do fundo é um ser conhecido. Dois, eu digo, as pessoas entenderem que esse fundo é gerenciado por esse grupo de pessoas que vai ser trocado cada ano. A gente quer essa renovação, a gente quer atrair novos talentos, novas pessoas e que esse dinheiro jamais vai ser tocado para outro propósito que não seja ajudar a engenharia e ajudar os estudantes, ajudar ideias boas. E quem sabe, Mariana, com uma boa dose de sorte, se a gente conseguir conseguir realmente ter um sucesso incrível, contribuir até para novas salas ou até, quem sabe, um novo prédio para engenharia, se necessário, ou um novo campus. A gente está com um pensamento bastante ambicioso. Como te disse, a gente está sonhando grande e eu acho que é assim que devia ser. Então, eu tô como você bem dissesse, trabalhando várias horas, que às vezes eu não tenho, mas a gente acha porque o projeto é motivador. educação é futuro do Brasil, Claudio? Sem dúvida. Não vejo como a gente possa ser o país do futuro sem ter educação. E, infelizmente, Mariana, essa pandemia mostrou o gap que criou ainda maior ainda para quem não podia assistir a aula presencial, não tinha tecnologia, o dinheiro para assistir, o mesmo tipo de aula que estudantes mais privilegiados conseguiram ter. Isso é preocupante no país. A gente vai ter que, de novo, fazer um esforço um pouquinho a mais, trabalhar uma hora, duas horas a mais, estudar uma, duas horas a mais por dia para superar isso aí. Mas confio na raça do povo brasileiro, principalmente do gaúcho e a gente tem que dar a volta por cima disso aí, então, educação sem educação a gente não vai lugar nenhum. Que mensagem você deixaria, então, nesse momento tão difícil de ensino remoto, emergencial, que mensagem você deixaria para os nossos estudantes da Escola de Engenharia, no sentido de perseverar nesse momento? Quem entra na engenharia, aí na Mugues, primeiro já passou por um vestibular danado. O cara que entrou aí o cara é bom. O curso sempre foi um curso bastante puxado, com professores de altíssimo nível. Eu acho que as pessoas têm que ver um pouquinho o que a gente que está fora fez, onde é que a gente chegou, e eles saberem um pode chegar muito mais longe que a gente. Nós estamos com um mundo que a tecnologia vai... Mudar tudo, vai mudar o jeito que a gente aprendeu, o jeito que a gente vai fazer as coisas daqui para frente. Eu acho que muitas das disciplinas, muitos dos novos cursos profissionalizantes serão totalmente diferentes do que era no passado. Então, acho que quem está na engenharia num momento como esse, eu vibraria, porque com certeza a engenharia vai ser um dos pilares dessa mudança. Olha o que está acontecendo aí, carro elétrico, carro sem motorista, caminhão sem motorista, homem não precisa mais ir à Lua porque estão mudando robôs a Marte. Enfim, eu acho que a gente está vendo aí algo revolucionário no mundo e se você tem uma formação de engenharia, você com certeza vai ser parte integrante disso aí. Então, o futuro que espera esse pessoal que está na engenharia é muito melhor do que eles imaginam. Talvez, se eles precisassem entender um pouquinho mais, venham conversar com a gente aí, no fundo do centenário, que a gente pode ajudar um pouquinho eles a, a entender um, um pouco mais o que a gente enxergando aqui. Claudio Bercó muito obrigada por abrir um espaço na sua agenda de compromissos para nos conceder essa entrevista. Um bate-papo maravilhoso, prazeroso, que com certeza vai inspirar a mim e aos meus colegas do podcast e espero também toda a comunidade da Escola de Engenharia. Nós desejamos sempre muito sucesso a ti e também, claro, ao Fundo Centenário. Que a dedicação de todos os voluntários e doadores possa impactar positivamente a Escola de Engenharia da URGS e também alavancar o potencial tecnológico da região sul para as futuras gerações. Muito obrigado. Mariana, Mariana só agradeço a você e a, a turma toda aí do, do podcast da engenharia, ao Paulo. E também queria deixar aqui o desafio para você daqui a um ano, chamar a pessoa que vai estar no meu lugar aqui para mostrar o tamanho do número o que, que a gente fez e que a motivação vai estar tá melhor ainda então agradeço muito o convite foi um prazer conhecê-la bate papo antes da entrevista foi muito melhor e acho que para mim foi emocionante também estar tá aqui a URGS significa muito para mim desafio aceito Cláudio vai ficar anotado aqui com certeza obrigado muito eu que agradeço a gente agradece com certeza muito obrigado foi um prazer um abraço, tchau um abraço